O sino tocou lá na calunga, a lua clareou, saudando esse eixo, padião na né, encruzilhada e meu protetor. O sino tocou lá na calunga, a lua clareou, oh, saudando esse eixo. Na encruzilhada e meu protetor na, na Calunga, Ele faz a sua lei Mas é a meia-noite na encruza E ele é o rei Salve a sua capa encapada, Meu guardião, seus sete encruzilhadas Salve esse eixo de umbanda Que vem na nossa gira cortar as demandas o sino tocou Na Nacalunga a, a lua clareou oh, soldando esse Exu ama e cruzilhar E meu protetor Com sua capa ele me cobre Com seu tridente me defende Com seu punhal Ele faz a sua cura e quebra as correntes Com sua bengala e cartola me apoia, com ele não temo perigo Com seus sete encruzilhadas não estou sozinho O sino tocou Lá na calunga a lua clareou Tô oh, excesso, o ex-sextor encruzilhada e meu protetor oh, oh, oh o sino tocou Lá na calunga a lua clareou O avião da encruzilhada e meu protetor Lá na Calunga, ele faz a sua lei Mas é a meia-noite na encruza Que ele é o rei, salve a sua casa Encarnada, meu guardião, seus sete cruzilhadas Salve esse eixo de umbanda que vem na nossa gira cortar as demandas. O sino tocou, lá na calula, a lua oh, oh, oh Saudando esse eixo, guardião da encruzilhada e meu protetor. Com sua carta ele me cobre. Ele faz a sua cura e quebra as correntes. Com sua bengala e cartola, em meus caminhos me apoia. Com ele não temo perigo, com seus sete cruzilhadas não estou...